Oi! Novo banhado de água cinza, estamos preparando dois novos laguinhos. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sangueto, muito agradecido por estarem acompanhando o canal. No vídeo de hoje a gente vai ver a continuidade do trabalho que a gente vem fazendo. No vídeo anterior mostrei que o, o banhado que eu estava fazendo não deu muito certo, ficou fundo demais. É, tem algumas coisas ali que, que não aconteceram legal, a gente vai avançar um pouco no entendimento de talvez por que tenha acontecido dessa maneira. E aí a gente vai ver uma, uma camada, película de silt e argila que ficam por cima do solo e que talvez isso tenha dificultado um pouco a penetração da água. E a gente vai ver isso acontecendo no vídeo de hoje. Então vamos conhecer um pouco mais da, das propriedades do silt, que é legal entender isso, porque a, a partir desse entendimento a gente começa a perceber o porquê é que em alguns lugares a água é, dificulta a penetração no solo e também porque é que em alguns lugares após o, o plantio, aquela camada que fica é, por cima do solo dificulta a emergência da, da cultura que foi plantada naquele local. Então a gente tem que tomar alguns cuidados para evitar que isso aconteça. A gente vai ver isso. Vamos ver também uma, uma vespinha que na hora que a gente estava fazendo a filmagem veio coletar um pouco de barro para fazer a casinha dela. É uma história legal. E vamos acompanhar também é, o, o, algumas plantas que a gente já trouxe para o laguinho novo, que é o caso do copo de leite e do papiro. Vamos dar uma olhada? O filtro biológico da, das águas cinzas, o Biri já está lançando flor, aqui flor vermelha, eu tinha do amarelo também, ele deve estar tá na parte de baixo. Aqui a, a vedélia, essa margaridinha linda, né? nada como água de chuva e a temperatura mais elevada, né? Fiz uma ligação direta da, da chegada do efluente a partir dos filtros biológicos, porque resolvi que não estava não funcionando. Né? A profundidade ali do, do banhado estava muito grande. Mas já trouxe as plantas e rearranjei aquele banhado Dessa outra maneira, essa parte mais funda deve virar um laguinho e a partir da infiltração da água nesse, nesse solo, aqui agora está misturado um pouco de solo com o saibro. A infiltração deve trazer a água para a parte de baixo desse lago maior que está pronto para receber o efluente. Essa lona que está aqui é para impedir que a água passe por essa parte de cima, obrigando que o efluente penetre no solo e passe por baixo, como a gente viu no, nos vídeos anteriores. Isso daqui depois vai ser tudo arrumado, mas já quis mostrar para vocês que os copos de leite já estão plantados aqui papiro está ali naquele canto, mas o papiro depois migra para a parte de cima, que eu ainda estou pensando como é que eu vou fazer a parte de cima. Provavelmente eu vou aterrar outra vez uma parte dele, usar esse mesmo encanamento para distribuição do efluente, então deixar uns 30 centímetros apenas para o efluente percolar e devo utilizar Aquelas pedras, aquelas rochas que estão ali, que são o saprolito, pedaços da, da rocha que não se degradou em saprolito ainda. Temos mais delas aqui e lá, lá fora eu tenho outras maiores também que vou trazer para cá. Essas rochas, o, o que não for usado no filtro vivo, vai ser utilizado na, no paisagismo aqui do, do nosso laguinho. Quando a gente for aprofundar e entrar em estrutura do solo, até antes disso, em textura do solo, a gente vai estudar o silt. O silt está numa classe intermediária entre a argila, que ainda é ainda partícula mais fina, e a areia, que são partículas mais grossas. Então, silt argila e areia, eles dizem respeito a tamanho de partículas. Então, olha o, o que é que está acontecendo aqui. O silt, isso a gente já previa, mas preciso ver como é que, que vai desenvolver isso. Isso daqui são pegadas de, de pássaros que tiveram por aqui. Olha como forma uma camadinha fina de silt, e argila nesse caso, né, aqui sobre o, o banhadinho. Hoje de cedo lavei roupa, caiu um pouco de água aqui e no outro banhadinho também que a gente vai ver. Então, olha essa camadinha, essa camadinha fina em cima do, do solo, ela acaba dificultando a penetração de água. Então, num solo que, que tenha mais silt, a gente precisa tomar cuidado porque essa camadinha além de dificultar a penetração da água, ela pode dificultar também a emergência da, das plântulas na hora que, que, que semeia e que elas estão nascendo. Olha só um pedacinho aqui como é que, que se formou uma camadinha. E aí, essa camadinha é o suficiente para dificultar a penetração da água. Mas vê que um punhado de, de passarinhos já vieram aqui fuçar a terra. Temos ali umas, uma vespa coletando barro para fazer sua casinha. Olha só que lindo. Que coisa linda. Que lindeza. Vai fiote. Vai fiote. E olha só do outro lado. Para onde eu joguei a, a água depois. Vê que também aqui. O silt está formando uma película. Sobre o terreno. Dificultando um pouco o a penetração da água no, no, no banhado. É, eu não sei ao certo como é que nós vamos resolver isso daqui, como é que isso daqui vai evoluir. Porque aí uma das ideias é que as raízes das plantas elas favoreçam à medida que elas forem pegando. Ontem já coloquei aqui em volta tudo o nosso amigo copo de leite. Aqui o, o papirozinho, que depois vai migrar para o outro banhado. Né? Então, as raízes das plantas, elas devem favorecer e quebrar um pouco essa parte que fica, essa camada. Mas a, a gente vai estudando isso, vai acompanhando, para ver como é que vai ser a evolução. Então, olha só, o silt, ele sendo uma camada ali intermediária entre argila e areia, ele acaba adquirindo aí essa propriedade ou essa característica de formar um, um filmezinho na superfície do solo. E por isso, dificultar preencher os poros superficiais, dificultando a entrada da água. Olha só, lugares que eu passei ontem, Viu? É só uma camadinha fininha que fica em cima. Mas é o bastante para fechar os poros e impedir a entrada da água. Essa característica... Ó, viu? Viu? Acho que essa característica é que dificultou a percolação da água como eu estava pensando naquele outro banhado, porque no final das contas eu não achei furo na lona e a, o efluente não estava chegando até o fundo, mas legal, a gente vai aprendendo e vai contando. Então por hoje é isso, se estiverem né, curtindo, dá um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha com o pessoal, e se tiver interesse, estou né, à disposição para a gente trocar uma ideia, né, escreve aí que a gente conversa. Um grande abraço e até a próxima!